E aí, galera, beleza de nata tá com vocês com mais um vídeo Estamos aqui no GTA V Como vocês podem ver ali ó, eu estava fazendo trilha aqui nessa mata Nesse natureza, nesse lugar lindo E de repente galera, olha só o que eu encontrei aqui Eu gostaria que vocês ficassem até o final Pra gente descobrir Que tem algo estranho, algo estranho nesse, lo... nesse local, nessa... nesse lugar aqui Dá um ligo nessas placas é... Algo simplesmente Curioso Nós vamos é... Me parece ser uma caverna Mas Ó, tem alguma vela ali Eu como manjo um no inglês, não sei o que tá escrito aqui E também não tô com... tô com preguiça de traduzir Ó, como vocês podem ver ó, Tá pegando fogo, tá jorrando água Cara, o que que tem ali, velho? Bom, o negócio é o seguinte. Eu não vou ficar aqui e vamos entrar para ver o que é, galera. Nossa! Que isso? Para onde vai? Para onde vai? Deixa eu nadar rápido aqui porque eu posso ficar sem ar, velho. Nossa, mano, para onde tá indo? No Bom, o negócio é o seguinte. Vamos ver pra onde que esse logo esse esse turno tá levando. Vamos investigar, galera. Bom, galera, de... nossa, mano, já tô sem ar. Opa, aqui é um. Me parece que aqui já. Aqui a gente vai pegar. Ar. Meu Deus, loucura. Uf. Que lugar é esse, cara. Que lugar é esse, mano? Tá pedindo para não ultrapassar. Caramba, mano! Vou pegar uma arma aqui, galera, porque eu não sei o que tem aqui, velho. Tem. E dá para entrar? Meu Deus! O que está que acontecendo nesse lugar, velho? Que lugar é esse, cara? Um elevador. Ih, voltei. Peraí. Aí. Ah! Que isso? Que diabo é isso? Nossa, mano, que lugar é esse? Ua... Ei! O que, que tá acontecendo aqui, velho? Tá sangrando. Ei! Quem são vocês? Caraca, mano, que isso? Por que eles não me atacaram? Por que, que eles não me atacaram, mano? Quem são vocês? Caraca, mano Pera aí Quem são vocês? Eles não me, eles não me atacam, galera Será que é alguma algo do governo, velho? Que isso, velho? Caraca, o que que tá acontecendo aqui, mano? Quem são esses caras? Será que são esses extra... aliens mesmo ou humanos vestido? Mas eles não... Mano, eu já matei um já, velho. Eu nem sei que merda que isso vai dar, mano. Sei lá, tá muito estranho. Eu vou, vou passar tudo geral. Olha lá, nenhum reage, mano. Nenhum reage. Que isso, mano? O que, que tá acontecendo? Galera, o que tá acontecendo aqui, cara? Tô escutando explosões aí. Né? Eu só explodia lá Meu Deus Eu vou sair daqui, cara Será que tem mais deles? Aí, aí, aí Olha isso, cara Os ovos Caraca Um alien egg, velho. Mano, eu vou sair daqui, velho. Eu devo ter feito alguma merda aqui. Tá? Tô escutando explosões lá, lá em cima. Vambora, galera. Vou sair daqui. Vou voltar, vou voltar. Deu merda, velho. Aconteceu alguma merda aqui. Vambora, vambora. Vamos sair daqui. Antes que dê merda, mano. Bora, vambora. Cadê a minha moto? Eita! Olha ali, olha ali Eles estão andando Meu Deus É uma invasão, cara Olha ali, olha ali Derrubaram o helicóptero Nossa, cara, uma guerra Caraca, eu vou pegar minha moto e vou embora São os mesmos, azuis Os aliens azuis Vambora, vambora. O que, que aconteceu, velho? Não! Estouraram minha moto. Não acredito. O que está acontecendo, cara? Olha ali, olha ali. Vou ter que encará-los. Olha Meu Deus! a invasão alien, galera! São aliens azuis, cara! Como assim? Caraca! Eu achei, velho, eu achei que, que era só, eram humanos. Vambora, vambora! Ai, não! Que isso, cara! Vamos lutar! Vamos lutar contra eles, vamos lutar contra eles. Meu Deus. Aqui, aqui. Caraca, eu causei isso, velho. Eu descobri uma, um lugar onde os, os aliens estavam tramando pra invadir a terra, cara. E é isso que aconteceu. Minha nossa. Oh! Errou. Errou, desgraçado. Caraca. Ai. O exército está aqui perto, mano. Ali, ali, ali, ali. Meu Deus Sai, sai daqui Diabo ruim Satanás Meu Deus Eu tô lutando contra aliens Será que eu consegui pegar uma arma deles aqui? Boa, boa Caraca, eles derrubaram o helicóptero do exército, mano o um exército aqui, o um exército aqui. Atira, atira, atira. É o fim do mundo, galera. Invasão é aqui de aliens. Vambora. Ali um ali um ali. Sai diabo. Go. Nossa. Galera, invasão alien, cara Eu provoquei tudo isso, eu descobri O esconderijo deles na terra Olha ali, olha lá, olha lá, olha lá. A nave vem lá que tá Dropando eles Eu ia esse daí Vambora, vamos fugir daqui, cara Vamos fugir daqui Eu preciso. Ali, ali, ali. Caraca, Galera, é o seguinte: Eu vou tentar sair. Eu tô com esse carro blindado aqui agora. Vou tentar sair do. Do país, mano. Vambora, vambora. O carro já tá pifando, velho. Olha ali, ali. Eles estão dropando, velho, estão dropando, olha isso Não Meu Deus Eu não entendi o porquê eu não morri Será que eu peguei alguma Alguma imunidade lá no Naquela Naquele laboratório deles Ele deve ter pego, velho, certeza Não tem tanto efeito em mim, velho o, o ataque do, do, dos aliens Falta eu virar um alien também eu vou, ver, eu vou acabar virando um alien, mano Certeza Olha isso Não tem efeito nem mim, galera Mas eu vou lutar contra eles Uou oh! Ali é a nave deles Cadê, cadê? Olha lá, lá, olha lá, lá Caraca, os caras derrubaram um tanque de guerra, mano Como pode? Galera, não tô entendendo porque não faz efeito em mim Um tiro deles Morre, morre Eu vou salvar meu país Caraca, os, os militares estão atirando de rocket, velho. Tira, tira, tira, tira, tira. Morre. Minha nossa, um aqui. Velho, eu, eu sou imune, eu sou imune, a ataque. Olha isso, cara. É o fim do mundo. Nossa. Galera, invasão GTA de aliens, eu não sei o que aconteceu Que o ataque deles não me atinge Provavelmente aquele laboratório me deixou imune Ou sei lá, não sei o que aconteceu Bom, o negócio é o seguinte, no próximo vídeo a gente vai tentar descobrir o porquê Essa invasão, os aliens não estão conseguindo me matar Caraca